Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não vem ainda o tempo, e o tempo em que a casa do Senhor, o tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerais vossos caminhos, semeais muito, recolhi pouco, tomete porém não vos importais, bebês, porém não nos saciais, vestidos, porém ninguém se aquece, e que recebe salário recebe no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerais vossos caminhos, subi com um e trazei madeira e edificai a casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Vamos todos recitar o testemunho de número com o bem, bem, bem forte para Jesus. Esse é o 12 segundo ano de aniversário nosso e a gente vai fazer bem bonito para ficar marcante na história. Amém? Depois do 3, 1, 2, 3... Subi o monte E trazei madeira E edificai a casa E dana me agradarei E serei glorificado Diz o Senhor Amém? Presbítero é Deus para estar agradecendo a Deus Pela leitura da palavra de Deus E pedindo ao Senhor que nessa noite De tua mão em frente A brilhante em tudo E em tudo ele deve ser glorificado em Nossas vidas a paz do Senhor para todos Ó Deus, bendito e eterno Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Neste momento o Senhor foi lido a Tua Palavra Deus. Ó Deus, nós queremos Te agradecer nesta noite Pela oportunidade que o Senhor nos deu, meu Pai Que estamos aqui, ó Deus, neste lugar, Para glorificar Teu nome, Senhor Para tributar, Senhor de devida ao teu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre, Senhor seja conosco nesta noite, ó Deus traz aqueles que estão se arrumando, se preparando, ó Deus para vir para este lugar, para junto nós glorificarmos o teu nome Senhor, noite adorando a Paulo, nós não estamos adorando a Nabucodonosor, nós não estamos tributando honra para heróis, mas nós estamos dizendo aqui neste lugar, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, recebe nesta noite adoração Senhor, ó oh, Deus faz maravilhas aqui nesta noite, através da tua palavra, recebe adoração Noite é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Vocês estão aí, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amém. A nossa primeira ilha vai estar ministrando nessa noite. Para a direção do culto, cadê a nossa Maria Ilhos? Um minutinho, se aproxime-se para que possam passar o favor para você. Amém. Glória a Deus e a gente não está em Nesta, nesta noite eu quero convidar a linda engenhar a senhora para estar louvando